A Nufarm está presente na 18a edição da Expo Direto Cotrijal, trazendo tecnologias em defensivos agrícolas. O que vocês estão apresentando? A gente vê um lançamento que é o Zeta Max, então gostaria que o senhor começasse falando dele. É assim, primeiramente para nós é a primeira participação nossa no, na Cotrijal, né? Na, na, na feira. E não podia ser diferente. Então a gente vem esse ano com, com a nova formulação herbicida para emergente que é nome Zetamax. Né? É, ele tem um controle em sementeiras, né? principalmente de buva e capim amargoso, que são os problemas sérios de infestação hoje, tanto no Cerrado quanto na região sul. É, realmente uma, é uma formulação inovadora, que a Nufarm traz para o mercado em parceria com a Sumitomo. E os outros produtos? É, além, além do Zetamax, nós estamos com... Também com a parceria com a Sumitomo, é, um produto para tratamento de semente, né, principalmente de milho, que é um Inside. E a gente quer consolidar a marca crucial no Rio Grande do Sul, né, que é um glifosato único no mercado, formulação única, é o maior, maior concentração de ativo na formulação líquida, com duplo sal, né, que tem uma característica inovadora também, que você aplicar após a aplicação do produto, se caso chova, depois de 30, a 40 minutos, no produto está em atividade na planta, nas invasoras. Do Atamax, especialmente, qual é a, a ideia de penetração no mercado? Que aqui, por exemplo, na região onde acontece a Expo Direto, a gente tem uma grande plantação de soja, que ainda sofre bastante com buva, com capim amargoso. É, hoje, hoje a formulação dele, os dois ativos, é, nós pretendemos tratar 25% do mercado de pré-emergente no Brasil, tá? e principalmente no Rio Grande do Sul. Ele, como é um lançamento recente, né, a primeira safra que a gente trabalha com o produto, é, essa é a proa nossa de, de, de share, né, de tratamento. 25% da área de pré-emergente a gente quer fazer com Zetamax. A gente pode ressaltar algum resultado já? Não, existe vários resultados, vários resultados, a nível de campo, a nível de ensaios, em entidades é, certificadas, né? então o produto já está já tá no mercado. Em relação a mercado, não só do Zeta, mas dos outros produtos, qual a expectativa esse ano é mais crescimento? É, no Farm, ela cresceu 33% no ano, nesse ano, nesse último ano, exercício, e hoje ela está no ranking, é em sexta posição no ranking de de indústria de agroquímicos. Né? Então, já, nós já estamos com um crescimento consolidado. É muito trabalho, muita força, mas principalmente foco no cliente. Cenário positivo. O cenário é muito positivo. Né? Então, acho que nós ganhamos, mas o mercado também todo ganhou. Né? A cadeia toda está tá fantástica. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado. Eu sou Elisa Malicheski, da 18ª Expo Direto Cotrijal, para o portal AgroLink.